Boa noite aos meus amados irmãos em Cristo. Hoje, dia 26 de abril, nós estamos aqui para ministrar o estudo, é, o qual eu coloquei o título de Conhecer para Viver. Né? É, há 15 dias atrás, numa quarta-feira, quando o pastor Celso ministrou, ele ministrou, ele exortou a igreja. A, a voltar a condição de obediência né? é, foi uma uma exortação assim, é, significativa vamos colocar assim né? mas conforme o pastor Celso colocou independente do que nós sentimos ou pensamos a palavra não muda né? é, e nessa linha ontem o pastor Roger pregou sobre o ano aceitável do Senhor, né? o ano do jubileu. Ele pregou sobre Isaías 61 e algumas outras palavras, uh, fazendo essa mesma correlação né? da uh, adaptação do Evangelho ao homem, uh, quando, na verdade, nós, como servos de Jesus Cristo, né? nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, portanto nós temos um Senhor sobre a nossa vida, por conseguinte, o nosso Senhor deve determinar como nós devemos viver a nossa vida, e isso é, não é para que nós venhamos a viver é, de uma forma que vai nos impedir de usufruir de algo, muito antes pelo contrário, o ensino de Cristo ele sempre é para proteção do homem, né? Para que o homem se proteja de cometer equívocos que venham a trazer consequências negativas, né? Porque toda a nossa ação, palavra, até omissão é uma plantação, é uma semente. E então, uh, nós vamos seguir nessa linha no sábado, quando eu fui convocado pela irmã Catiúsa, pela secretária da igreja, no sábado ao meio-dia, para ministrar esse estudo. Imediatamente o Espírito Santo ministrou para mim esse tema, ou seja, foi antes da pregação do Roger de ontem, que é o conhecer para viver. Então eu vou orar agora para iniciar o nosso estudo. Então, sinto muita paz, assim, em, em, no que eu vou ministrar, peço que os irmãos abram o coração e a mente para ouvir o que o Espírito tem para dizer, porque a igreja está é, tá falando, o Espírito Santo está falando muito claramente na igreja, né, que nós precisamos é, deixar que o nosso Senhor seja verdadeiramente nosso Senhor, né. Amado Deus e Pai, eu me coloco diante de Ti, uh, tendo consciência plena de que sem Ti eu nada posso fazer. Te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha me tomar nesse momento, que o que venha a ser ministrado aqui, Senhor, venha a ser da Tua vontade, do Teu desejo, Pai, que tudo aquilo que venha a ser falado uh, venha a ser compreendido pelos meus irmãos amados da igreja, Senhor que tudo venha a ser feito na Tua ordem, na Tua paz. Em nome de Jesus eu te peço, porque é, sentir nada é possível, nada nem eu e nem ninguém pode fazer. Então eu te peço que os, o Senhor abra a mente e o coração dos meus irmãos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, inclusive para mim, em nome de Jesus. Então é, nós vamos... A primeira pergunta que o Espírito fez, assim, quando eu fui entrar para dentro desse estudo e para liberar hoje foi por que nós conhecemos a verdade? Né? Em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok. Do que nós precisamos ser libertos, nós já temos realidade, que é do mundo das trevas, onde Satanás é o príncipe, né? que é o príncipe desse mundo, que é Satanás. Jesus foi lá, nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Então, nós conhecemos a verdade né? para ser livres em Cristo Jesus. Nós somos libertos da escravidão que o pecado traz sobre a nossa vida. Né? Aquele que vive em pecado é escravo nós temos que ter realidade disso, né? O pecado traz a escravidão e existe um comandante desse exército que é Satanás. Então Jesus, por misericórdia, por graça, nós nós sabemos que nós estamos na era da graça, obviamente. Ele foi lá e nos resgatou, né? Pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos retirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. E daí nós conhecemos a verdade. Nós passamos a ler a palavra e ter entendimento. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Né? E hoje, nós, nós, na condição de filhos de Deus, de servos que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ainda temos a prerrogativa, através do livre-arbítrio, de permanecer escravos, né? de permanecer conhecendo a verdade e não praticando. Né? Uh, o pastor Celso sempre prega assim que Jesus Cristo ele é um gentleman, né? ele é um lord, ele não te obriga a nada. Né? Se Jesus não nos obriga a nada, ele nos dá todas as oportunidades. Irmãos, uh, nós te temos a oportunidade de conhecer a coisa mais preciosa que existe na face da terra, que é a palavra de Deus, que nos leva a ter um relacionamento direto com o Criador de todas as coisas, através do Seu Filho Jesus Cristo. E como a igreja vem, vem trazendo essa linha, assim, eu creio que nós temos falhado nesse aspecto e temos desperdiçado essa maravilhosa oportunidade que nós temos que é viver a plenitude da tanto da vida espiritual quanto da vida natural, porque essas coisas elas estão conectadas. Uh, o pastor Roger ministrou ontem que nós fazemos o Evangelho caber na nossa vontade, ao invés de nos colocar na nossa posição de servos e obedecer. Então, conhecendo a verdade, nós podemos escolher, permanecer, Uh, presos, escravos, pelo fato de não praticar a verdade que nós temos conhecido. Né? Por que, que nós nascemos novamente? Por que, que nós somos batizados? Né? Confessamos Jesus, né? Romanos 10, 9, lá, se com tua boca confessares e com teu coração creres que Jesus uh, ressuscitou, serai, serei salvo, Marcos 16, 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Por que, que nós nascemos de novo? né? Aqui na passagem de João, no capítulo 3, onde Nicodemus visita Jesus, do 3, no capítulo 3, dos 5 ao 7, diz assim, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, a pergunta é por que nós nascemos de novo? Né? É, nós nascemos novamente, irmãos. Eu, assim, vou ser bem didático, né? eu peço que os irmãos mais, é, mais antigos e mais... É, até peço, peço assim que os irmãos compreendam mas eu, eu vou ser bem didático, assim nós nascemos novamente para receber o Espírito Santo que nos capacita a andar nos caminhos do Senhor, que nos capacita a ouvir essa verdade que nós temos recebido abundantemente né, e viver essa verdade. O velho homem não tem capacidade de viver a verdade. O velho homem sequer tem capacidade de compreender a palavra. Né? Quantos de nós não temos a experiência de ter estado no mundo antes de conhecer Jesus Cristo, antes de ser batizado, antes de confessar Jesus como Senhor e Salvador, e ter aberto a Bíblia e lido e não entendido nada? Eu tive essa experiência. Né? Muitas vezes tentei ler a Bíblia antes de verdadeiramente uh, me tornar servo do Senhor e não entendia nada porque o Espírito de Deus não habitava em mim, o Espírito Santo não habitava em mim. Então nós nascemos de novo, nós somos batizados, nós confessamos Jesus para que nós tenhamos a capacidade, através do Espírito de Deus, porque, porque sem, Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Né? Nós não podemos nada sem Jesus Cristo. É, nós, nos, nós decidimos, no momento em que nós confessamos Jesus e nos batizamos, ter um Senhor sobre a nossa vida. Né? tem um Senhor que é o Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, aquele que vai determinar a eternidade, a nossa eternidade, a eternidade de Satanás, a eternidade de, de todas as coisas. Né? Então, assim nós recebemos o Espírito Santo e somos recriados, né? É, nós nascemos novamente quando nós somos batizados, nós nós morremos para o pecado e nascemos uma criatura nova. Nós nascemos uma nós nascemos, perdão, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos, né? Então o filho de Deus ele passa a ter capacidade de compreender aquilo que, que é ministrado, aquilo que. É, a doutrina de Cristo, né, nós é, temos que tomar muito cuidado assim, qual é que é. muitas vezes nós somos questionados, qual é a tua religião, ah, eu sou cristão. É, irmãos, até para aprendi essa palavra com o pastor Celso também, né? É, o, o título mais honorífero que nós podemos ter é o de cristão, e para nós dizemos assim, eu sou cristão, eu tenho que viver como um cristão. O que é viver como um cristão? Viver como um cristão, irmãos, não precisa estar 10 anos na igreja, não precisa estar 15 anos na igreja. Precisa ter o coração e a mente aberta para ouvir a verdade da doutrina e colocar ela em prática, ter coragem de se enfrentar naquelas áreas em que nós andamos inadequados e tomar a decisão de andar nos caminhos do Senhor. né? Então, em Romanos 12, 2, diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Através da transformação da nossa mente, das curas que nós recebemos, que nós nem sabemos, através do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós, através da oração, né, que nos conecta diretamente com Deus através uh, de toda a palavra que nós recebemos de toda a palavra que nós lemos de todo ensino que nós recebemos nós vamos curando o nosso coração e vamos transformando a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus para nossa vida mas se nós permanecermos ouvindo a verdade uh, mesmo tendo sido batizados, tendo, sido, tendo confessado Jesus, nós não praticamos a verdade, é, nós jamais seremos transformados. Né? É, o, nesse dia que o pastor Celso ministrou aqui, ele usou uma frase, um jargão, né, da, das igrejas evangélicas, que, que é o de salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? E ele colocou essa, essa frase em, em xeque, então, na pregação dele. E se isso fosse uma realidade, Jesus não diria, por exemplo, né, que desde os tempos, por exemplo, é, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. Né? É, ele não demandaria... Nada da nossa parte, nós seríamos batizados, confessaríamos Jesus e estaríamos prontos, mas existe toda uma caminhada que não determina apenas o galardão, mas determina também se nós, quando chegar né, na frente, quando chegar o dia, né, que todos nós hoje, eu acredito que temos realidade plena, que vem se aproximando, nós não sabemos ah, as tribulações, ah, os problemas que nós vamos passar, mas é, eu creio que todos nós temos hoje ardendo no nosso coração de que o processo já iniciou e que a vinda de Jesus é, está muito próxima. Né? Apesar de que para Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, então essa proximidade ela, ela pode até é, não... Né, não, não não ser assim tão imediatamente, as coisas vão acontecer conforme elas foram profetizadas, muitas coisas são compreendidas somente após os acontecimentos, mas nós todos sabemos no nosso coração de que o tempo está próximo. Então, assim, um outro aspecto, nós continuamos muitas vezes presos, né? escravos, das coisas naturais, vivendo para as coisas naturais, sem ter a convicção de que eu estou na posição que Cristo espera de mim, para que no dia que, que eu chegar na frente de Cristo, de Deus, Ele diz: passa para cá, bendito do meu Pai, né? vem para a minha direita, tu é a ovelha, é... Quantos de nós temos essa convicção no coração? Se tu tem dúvida, irmão, eu vou te dizer, tu não está na posição. É, se tu precisa questionar esse tipo de coisa, é porque nós não estamos na posição. Então, é, a palavra nos fala que nós não devemos nos conformar, né? nós devemos transformar nossa mente. É, em 2 Coríntios 5:17 diz assim... E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Portanto, nós devemos viver em novidade de vida. O que é viver em novidade de vida? É nós é, termos uma nova maneira de viver com o Espírito Santo, sendo nosso conselheiro, sendo o juiz do nosso coração, ao invés de continuarmos presos às coisas do mundo ou tendo hábitos que uh, nós sabemos que desagradam a Deus, ou muitas vezes agimos por impulso e permitimos que algo seja, uh, que nós venhamos a fazer alguma coisa ou permitir alguma coisa, como o exemplo que o pastor Roger usou ontem, ah, vou deixar meu filho ir na festinha, não tem mal nenhum nisso. Irmãos, uh, tem uma palavra que diz que nós somos raça eleita, né? Que existe uma eleição sobre a nossa vida. Se nós somos uma raça eleita, nós não vivemos é, de maneira. O mundo, ele. É... Assim, irmãos, eu sinceramente, eu não espero mais nada do mundo. É, graças a Deus, assim, eu, eu, eu posso dizer para os irmãos: é óbvio que todos nós anelamos por ter uma vida próspera, mas. É... A prosperidade, ela jamais pode, a prosperidade natural jamais pode se, se sobrepor à prosperidade espiritual. Nós temos que ter um anelo de estar com Cristo no, no reino, porque hoje, muito mais do que nunca, nós temos convicção de que o tempo está perto. E nós precisamos viver para isso, irmãos, nós precisamos viver para estar na posição para obedecer os mandamentos, para obedecer a doutrina, essa doutrina que está nos evangelhos, para ter convicção de que nós estaremos no reino. Porque, irmãos, esses 5, 10, 15, 20 anos que faltam aqui nessa terra, conforme a Bíblia nos ensina, tem muita gente que acha que as coisas vão voltar ao normal, que daqui a pouco tudo vai ser como era antes, que a pandemia vai passar, que não compreenderam ainda que existe todo um processo de mudança, que é, Satanás, através do seu plano, está executando várias coisas. claro que é, existe um, um, todo um plano aí envolvido, né, que... É, se alguém quiser estudar, até aconselho que que não faça, porque é, só vai trazer tribulação para o coração, na verdade, mas existem muitas ações sendo tomadas no mundo todo que nos mostram que em breve nós vamos ter um governo único. E esse governo único não necessariamente vai ser de uma pessoa. Né? Esse governo único, nós não sabemos como ele vai ser, mas... Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua convicção, teólogos têm as suas convicções. Né? Mas nós estamos vendo um governo único se levantar. Nós estamos vendo uma nação tomando contra das outras. Né? Nós estamos vendo uma nação comprar outras nações, interferir em outras nações. Né? Então, muito em breve, eu creio que nós vamos ter, sim, um governo único, que nós vamos estar uh, sob o julgo de um único Governo ditatorial, né? que isso não vai demorar muito. Esse é mais um motivo para nós estarmos ligados na videira e procurarmos com todo o afã estar na posição, estar naquele local que Cristo deseja que nós estejamos. E não importa mais uma vez, se para aprender um versículo, tu pratica aquele versículo, Jesus conhece o teu coração se tu conhece toda a Bíblia, a quem muito é dado, muito uh, é cobrado também. Então a gente tem uma responsabilidade maior e tem que viver mais, tem que viver mais intensamente, tem que ser sal da terra, tem que tem que fazer a diferença muitas vezes para aqueles que estão mortos na nossa volta. Essa é a verdade, né? Uh, a gente vê pessoas uh, que estão mortas espiritualmente, literalmente, todos os dias, e tu quer levar aquela verdade, tu quer que aquela pessoa saia daquela condição e a pessoa não quer ouvir. Né? É, tem aquela palavra que diz que vai chegar o tempo em que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos ouvir essa doutrina, esse tempo chegou, irmãos. É, quantos de nós temos falado de Cristo, temos falado é, da verdade e... Surpreendentemente, assim, quanto mais aumenta a tribulação, quanto mais o problema aumenta, mais as pessoas não querem ouvir a verdade. Né? Muitos, inclusive, culpam a Deus pelas coisas que acontecem. Quer dizer, o homem faz tudo errado, mas Deus tem que resolver. Misericórdia, né, irmãos? É assim. Satanás conseguiu... É, o, o grande feito de Satanás foi... É, Fazer com que o homem acreditasse que ele, não que ele não exista, mas que ele não é tão maligno quanto ele realmente é. Né? Porque o plano dele é um só, né? a palavra é clara. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e Satanás veio para matar, roubar e destruir. Né? Além disso, ele é o pai da mentira. E é através da mentira que todas essas coisas estão se estabelecendo. Em Efésios 2,10 diz assim, continuando, né por que, que nós fomos recriados, então? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, se não se lembra, desculpa. É, em 2,10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, homem natural não faz boa obra. Homem natural não tem capacidade de fazer boa obra. Homem natural até faz caridade, pode fazer coisa boa, pode fazer o bem, né? o famoso bem, mas ele não está capacitado para as boas obras, né? porque o Espírito Santo não habita nele, a boa obra verdadeira, aquela que, da qual tu não espera retorno, Uh, levar a vida para quem precisa, levar a vida para quem está morrendo, levar uh, uma palavra para aquele que está enfermo, para aquele que está sofrendo. Né? Uh, enfim, o homem natural não tem essa capacidade. Ele faz o bem esperando algo de volta, ou para subornar a sua alma, a sua a, a, a sua mente, a sua alma, né? É um suborno que o homem natural faz, ao passo que nós, que somos separados através do Espírito Santo de Deus e da nossa transformação, da nossa transformação, nós fomos preparados para as boas obras, inclusive. Deus espera de nós que nós sejamos aqui, em 1 Coríntios 3, 9, diz assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nós, como cooperadores de Deus, nós devemos evangelizar, anunciar as boas novas, fazer parte da obra de Deus, né? É, ou seja, fomos recriados para as boas obras, né? E o que, que acontece, na verdade, ao invés de todas essas coisas que nós uh, falamos até agora? O né? uh, pastor Roger usou ontem um, uma, um, uma frase que eu já ouvi. Né? Nós temos um evangelho permissivo. Nós, uh, ele fez uma correlação de que nós vamos ter ouvido falar de Jesus, nós vamos ter ouvido nós vamos ter até visto Jesus, porque ele é nosso vizinho. Né? Achei muito interessante essa, essa metáfora, vamos dizer assim. Né? Enquanto que a palavra diz, a palavra nos ensina, em João 15, 14, aquilo que Jesus espera de nós que somos, seus discípulos, porque aquele que confessa a Jesus e colocou Jesus como seu Senhor, passa a ser seu discípulo, né? passa a seguir a doutrina e o ensino do seu Senhor. Né? No, em João 15, 14, está escrito assim, é, isso é o que Jesus espera de nós, né? é, e eu, pessoalmente, gostaria muito de estar nessa posição aqui. Vós sois meus amigos, e complementa, se fazeis o que eu vos mando. Então, para que nós saiamos desse, nós vamos nos retirar desse evangelho permissivo, nós devemos fazer o que Jesus manda. Né? Nós temos aqui no livro de Mateus, do capítulo 5 até o 10, 12, né? praticamente é, a sã doutrina, quase toda ela, está resumida aqui nesse evangelho. É, quando começa lá com o Sermão do Monte, né? que é logo após aqui o batismo de Jesus, que é no 4. Então, irmãos, é, nós estamos vivendo, né? se Deus trouxe esse tema, se o Espírito Santo ministrou isso ao coração do pastor Celso, ao coração do pastor Jorge, e imediatamente quando eu fui convocado para o estudo, colocou isso no meu coração, é porque nós precisamos mudar, né? Nós precisamos deixar de ver Jesus como nosso vizinho e querer que Ele seja nosso amigo. E para todas as coisas existe uma instrução, né? Como que eu vou me tornar amigo de Jesus se eu fizer aquilo que Ele me manda? Ah, mas uh, uh, isso, aquilo, aquilo, nós sempre, automaticamente, nós sempre encontraremos razões para não obedecer a palavra, para não sermos radicais naquilo que nós temos que viver. E eu vou, assim, dizer com toda tranquilidade para os irmãos, que cristão, para abrir a boca e dizer assim, eu sou cristão, a primeira coisa é que ele tem que ser radical nas coisas de Deus. É óbvio que as coisas de Deus envolvem amar ao próximo, né? que esse é o, o mandamento é, quando Jesus antes de partir disse novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu é, vos, vos amo né eu vos amei então assim é óbvio que isso envolve o amor mas é, isso não não não retira a condição de nós sermos radicais em obedecer a palavra em abrir mão muitas vezes de amizades, de situações, de prazeres, ou seja do que for, para agradar a Deus. Né? Nós não vamos agradar a Deus vivendo uma vida misturada. Nós não vamos ser amigo de Jesus, tendo, vivendo um evangelho permissivo, como colocou o pastor Roger ontem, vendo Jesus como nosso, tendo ouvido falar dele, tendo visto ele, como se fosse o nosso vizinho. Não, eu quero que Jesus seja meu amigo. E para que Jesus seja meu amigo, eu tenho que obedecer. E para me obedecer, eu preciso sim me esforçar, eu preciso enfrentar a minha carne que veio, que nasceu com a natureza rebelde uh, a, aos ensinos de Deus, que nasceu rebelde uh, a toda a doutrina que não aceita, né? A palavra diz lá em 1 Coríntios, né? Que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, mas para nós que somos salvos, a palavra de Deus é poder, né? Nós somos salvos através dessa palavra, né? Até vou ler essa palavra para. <risos> Certamente, 1 Coríntios 1,18 diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Né? Nós que somos salvos, a palavra é o poder de Deus, através do Espírito Santo, que nos capacita a viver nos caminhos do Senhor, né? a ter discernimento daquilo que nós devemos ou não fazer. E se nós não temos o discernimento, também tem uma palavra que que onde o apóstolo Paulo prega, que se nós precisamos de sabedoria, Deus dá deliberadamente, por conseguinte nós podemos orar, nos colocar diante do Senhor e Ele vai nos mostrar o caminho, se nós verdadeiramente estivermos com o coração voltado para Ele. né Então, é, para ver como essa essa verdade, assim vamos confirmar na palavra assim de que... É, nós nós participamos vamos dizer assim né Nós somos a, a, a nós precisamos tomar atitudes na direção da salvação nós precisamos tomar atitudes na direção de estar com o Cristo é, nas bodas e no reino Em nome os 11 26 Deus foi muito claro com os hebreus, né? Quando Ele disse assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir de outros deuses que não os conhecestes, né? Então, tá claro aqui que Deus colocou diante do homem a bênção e a maldição, assim como Jesus, quando ministrou todas as coisas, é, como eu já falei anteriormente, Ele nunca impôs nada. Ele sempre deixa o homem ele ele, quando ele se batizou, quando ele conheceu a verdade, ele passou novamente a ter o livre-arbítrio. Porque quando ele era escravo, ele não tinha o livre-arbítrio. Ele vivia escravo de Satanás e Satanás fazia com ele o que queria e ele achava que era livre. E muitas vezes até achava que era feliz. Né? Mas nós, depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós voltamos a ter o livre-arbítrio e voltamos a ter a condição de decidir se nós vamos ou não andar nos caminhos do Senhor. Em Lucas 9, 62, tem uma palavra que é forte, uh, para mim, pelo menos, né, que diz assim, uh, mas Jesus replicou aqui, é, é aquela passagem, né, daqueles que queriam seguir, mas daí um tinha que ver o campo, o outro tinha a junta de boi, etc., etc. Então o último versículo assim diz assim, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto do reino de Deus, né? Depois que tu colocou a mão no arado, que tu entrou na lavoura, né? em Coríntios aqui na, na palavra de diz que nós somos lavoura de Deus, né? É... Tu, tu não olha para trás. O que é olhar para trás? Olhar para trás é voltar para o mundo, irmãos. É permitir que o mundo volte a ter uh, significado, ação sobre a nossa vida. Né? Nós botamos a mão no arado quando nós nos batizamos e confessamos Jesus. Certamente, né, a nossa condição não era muito boa naquele momento. E muitas vezes Jesus nos cura, nos restaura, e nós ali na frente, quando as coisas estão um pouco melhor a nossa mente, novamente, começa a questionar as coisas de Deus. Em Hebreus 10, no versículo 37, tem mais uma confirmação de que nós devemos sempre estar olhando para o alvo. Né? Hebreus 10,37 10, diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Né? E tem um complemento que diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem, para perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui tem um exemplo claro, né? se nós retroceder, se nós recalcitrar, se nós voltar em algum aspecto para aquela condição anterior, ou mesmo manipular, né? fazer a palavra se encaixar no que nós queremos, como o pastor Roger ministrou ontem, nós estamos fazendo exatamente isso aqui, nós estamos retrocedendo, nós estamos olhando para trás quando nós já botamos a mão no arado. E, irmãos, eu não sei vocês, mas eu... Uh, nesses últimos tempos de tribulação, de sofrimento, uh, de situações assim que uh, muitos de nós, acredito que a maioria de nós não, não, não esperava passar, não, não, né? uh, eu tenho percebido a cada dia que... Uh, nós, nós temos assim a oportunidade, é, tem aquela palavra, a parábola do campo, né, que o homem vendeu tudo que tinha para ir comprar o campo, porque ele tinha encontrado a, a pérola. Né? Nós temos a pérola, irmãos. É, Deus, por misericórdia e amor da sua criação, mandou seu filho para morrer pelos meus e pelos teus pecados. E nós, pelas nossas fortalezas mentais, pelos nossos sofismos, nós queremos voltar lá. Nós queremos, nós queremos adaptar esse sacrifício para que a gente possa viver essa vida misturada, para que nós possamos fazer coisas que ainda nos dão prazer na carne. Misericórdia, irmãos. É... Então, por outro lado, né? nós temos também assim para aqueles que obedecem os ensinos de Cristo né é, primeiro que eu creio que é, é claro assim que nós precisamos de esforço que se fosse somente se batizar e confessar a Jesus é, nós, Jesus não teria deixado a igreja como herança não teria dito que nós devíamos congregar e quanto mais se aproximasse o tempo, mais nós deveríamos congregar. né? Ele não deixaria todo esse ensino para nós, se nós simplesmente precisássemos de uma atitude, que era de se batizar e nascer novamente. Né? O Espírito Santo foi colocado em nós para que nós caminhemos conforme as ordenanças do Senhor e, e venhamos a passar essas etapas, né? não nos conformar com a maneira que nós somos, se nós estamos inadequados para Deus. É, ser recriados para nos parecer com Cristo. Nós temos um modelo né, e fazer parte da obra de Deus né, em todos os aspectos, vamos dizer assim. É, em Mateus 12, 11, no, no versículo 12, nós temos mais um exemplo aqui. essa palavra eu já mencionei, né, que desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Em Mateus 7 no capítulo 3, Mateus 7, no versículo 13, desculpe, irmãos. É, tem aqui a, as duas estradas. Entrai pela porta este, estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita e apertada é a porta porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Né? Então aqui, novamente, Jesus, o próprio, o próprio Cristo está dizendo que a porta que vai nos levar à salvação ela é estreita, irmãos. Ela é o brete, nós temos que andar no brete. Isso não determina que nós venha, vamos, vamos ser infelizes ou, ou que nós vamos é, deixar de viver alguma coisa muito antes, pelo contrário, a, o regozijo do Espírito é a coisa mais preciosa e mais maravilhosa que nós podemos ter. Né? É, então, em seguida, aqui é, tem a passagem dos falsos profetas, mas eu não vou ler em função do tempo. Né? Eu vou só rapidamente, para concluir, é, ler é, as promessas que tem na palavra também para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, para aqueles que obedecem, para aqueles que, que compreenderam e que, que anelam por ser amigos de Jesus Cristo. Né? Em Deuteronômio 28, tem, tem um capítulo inteiro uh, das promessas que que o próprio Deus fez ao povo, né, aos hebreus, que depois se tornaram os israelitas, né, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te, orde que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, irmãos, a bênção não vem antes da obediência, a bênção não vem antes nós precisamos passar pelo caminho, nós, nós temos um caminho de transformação né, para que nós possamos é, estar adequados para Cristo, vamos colocar assim. Né. É, em Tiago 1,12 diz assim, rapidamente, que nós já estouramos nosso tempo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Né? Jesus disse assim, Vós sois meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. É... Eu, eu vou te dar a coroa da vida se tu me amar, se tu me obedecer. Né? E por último, então, em Apocalipse 3, 19, Diz assim, né? Eu repreendo e disciplino todos a quantos amo. Se pois eloso e arrepende-te. E irmãos, todos nós temos motivo todos os dias para nos arrepender. Não, não, vamos, não nos enganemos a nós mesmos, não vamos mentir para nós mesmos, que nós não temos motivo para nos arrepender, que nós não temos andado fora dos caminhos do Senhor, porque o homem, o homem ele, ele, ele está num constante processo.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 sentar à mesa com Jesus Cristo, sentar no trono com Jesus Cristo. Será que nós não precisamos é, nos esforçar? Será que nós não precisamos, de alguma forma, é, nos enfrentar para estar nessa condição? É, nós, nós temos ouvido muitos evangelhos né? É, que, que, estão vo, que retiram Deus, retiram Jesus Cristo do centro e começam a colocar o homem, que o homem precisa ser abençoado, etc, etc. Não, irmãos, nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser zeloso e nos arrepender. Para que nós possamos sentar à mesa com o Senhor e para que nós possamos receber a coroa da vida. Eu sinceramente espero que os irmãos venham a... Conforme o pastor Celso falou naquela quarta-feira, quando ele ministrou. Muitos de nós podemos não achar boa pregação. Nós podemos, a nossa alma pode achar ruim, se revoltar, se rebelar, não é bem assim. Eu que estou pregando aqui sou pecador, assumo, né? assim como todos nós o somos. É, sou imperfeito mas a palavra não muda passará o céu e a terra e não vai mudar um tio da minha palavra não vai ser retirado um tio da minha palavra é assim que Deus diz então a palavra não muda se alguma coisa que foi pregada está fora da palavra amém mas se tudo que foi dito hoje está na palavra é a direção do Senhor é nessa direção que nós devemos estar e eu peço para os irmãos que os irmãos abram a mente e o coração e recebam o que o Senhor tem dito na igreja, disse através do pastor Celso, falou através do pastor Roger e mais uma vez falou hoje. Então eu vou orar para encerrar e agradecer esse momento. A palavra ela serve para três coisas, irmãos para nos consolar, nos ensinar e nos exortar. Né? E hoje ela serviu para nos exortar, mas nós temos que ter convicção. Se nós analisarmos a Bíblia, 80% dela é exortação. Ou Paulo estava exortando os povos a voltar para os caminhos do Senhor, ou os profetas estavam exortando Israel a voltar para os caminhos do Senhor, ou Jesus estava exortando o povo a andar nos caminhos do Senhor. Então, uh, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que não é vivendo um evangelho permissivo que nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Uh, amado Deus e Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento, quero Te agradecer, Pai amado, por tudo que o Senhor liberou aqui, quero. Uh, Pedir perdão se alguma coisa foi dita fora da Tua direção, da Tua vontade. Quero pedir que os meus irmãos amados eh, venham a compreender tudo aquilo que Tu tens falado na Tua igreja, Pai. Que nós venhamos a abrir a mente e o coração para o que Tu tens para nós, Senhor. E que, nós, e que o Senhor nos capacite a cada dia, Pai, a Te obedecer, a andar nos Teus caminhos, a nos aproximar de Ti porque nós precisamos mais e mais de Ti, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, Senhor. Nós precisamos estar próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha a colocar no coração dos meus irmãos esse desejo de te obedecer, de ser radical e andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Eu quero pedir nessa tarde pela vida dos nossos líderes da congregação, pela vida do pastor Celso, pela vida do pastor Tadeu, pela vida do pastor Roger, que o Senhor venha abençoar a obra das mãos deles, Senhor. Em nome de Jesus, que eles estejam sempre conectados contigo, que tudo que seja liberado aqui na Tua casa venha do Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa aqueles que trabalham na Tua casa, Pai. Abençoa os irmãos da igreja, abençoa todos os Teus filhos no mundo inteiro que o Senhor levante homens, pessoas para ministrar o Teu Evangelho, Senhor, de forma pura, de forma verdadeira, Pai, em nome de Jesus. Eu Te agradeço e Te louvo por ter me resgatado e por ter resgatado cada um que aqui congrega, Pai, em nome de Jesus, e que nós venhamos compreender o valor disso. Graças eu Te dou, Senhor, em nome de Jesus. Amém.